problema, olha não adianta, você não tem química nessa arena, é verdade, hoje o seu ciclo se encerra, porque o Léo é Sante Viu, arte da guerra, tomando no cu, porque sua rima em terra mineiro acima do céu, WM, abaixo da terra, é o que você vai fazer, te matando e continuando só por lazer, um salve pro Ferreira, um salve pro mineiro, hoje você tá ferrado. E eu virei areia movediça. Ah, então é melhor ficar esperto. Eu sou a gota de água, o cacto no deserto. Você pode ser areia movediça. Eu não me afogo nesse mundo, eu sempre cobro por justiça. Você O é fácil, mas você corre Agora eu vou falar que pra mim tu é um vacilão Quero ver tu gritar isso na frente do batalhão Na frente do batalhão, agora aliado Ninguém que eu faça isso pra que eu saia ferrado Por isso eu já tô se prendendo fique mais paga de resistência Quando vem alguém já sai correndo Na verdade eu não pago de resistência Eu sou a resistência, se é fragança eu sou a essência. Eu sou a resistência, mas não falo que eu sou isso Só com a troca de olhar eles sentem meu compromisso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 Você tem que ter cuidado Porque o melhor se não se esforça Ele perde sempre pro mais esforçado oh! E da hora que você rimava com depressão Dentro do seu quarto Depois que você saiu pra rua Eu te amassei, você teve um infarto Você tá, tá, tá assustado, assustado. Eu fui esforçado Não tive tipo infarto O coração tá paralisado petrificado, Tá trancado a sete chave Eu só sinto vontade De um dia lançar uma nave Então da hora Vai ser o corre que a nave vai chegar Mas meu parceiro Só autoestima Você também tem que saber dosar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 It's up É isso que acontece. quero dizer! Você tá ligado que eu sou ele, você vai correr no papo! Não para, para, você, para. É você tem militância, você não é Sua militância é a minha! Sabe qual a nota é diferente? Eu vou te ligar uma parada, pois hoje você carregar a assim, intensa. Eu sou militante pra caralho, mas é militante de intuito, a minha militância não se livra da minha presença! Seu fudido, se é um arrombado, cadê tua point? Porque você me encara, eu só fecho o medo! Contei a segunda e arranquei sua cabeça aí não te tirei chance! Faz favor, você Como assim? Eu não entendo sua rima, por isso você trabalha na hipocrisia. Não sabe que é saco, ele sabe que é saco. Igual ele fala tudo que ele sabia. eu tenho que te explicar uma parada: seu ego tá muito acima. E quando ela de você zinha, você vem à toa. Abre a sua mente pra realidade, pra tu ele se deboche. Nunca ganha de rima boa. Você no seu lugar. E agora você se cresceu na militância e na minha na batalha, você quis fugir. Ô parceira, você tá ligada que eu mandar uma reperir? Ah, dá uma atenção, é da hora, cê só dá atenção vendo o a rima putaria. putaria. Você pode ser um branco e não a cultura, mas isso não vai fazer você ter um preto igual nós. Oh! Eu, eu, eu, eu, eu.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 Campo. Eu tô aqui, eu Cê tá ligado que aqui eu tenho desculpa, até porque são os melhores do Brasil e o nosso UFC não é seu cumpilho da altura. Você ah, ah, é não entendeu o que eu tô avisando o cenário. Eu não tô no meio de campo, fui me empocar. Meu voto é a grande área, meu flow é tipo Romário. Ah, Deputado, você não joga mais o jogador aposentado. Ah! What <laughs> are Ah, Prevendo o futuro pra conseguir arrancar tá, grito Na verdade você nunca vai arrumar nada Se for um cante, for no seu lugar, eu acredito ah, São Paulo vai ser o nacional São Paulo vai chegar no final É o que todos os MCs sempre falam Mas todos homens nesse voto no final, tomam um pau É ah, ah, ah, ah, o que vai acontecer, então vamos deixar anotado Não, eu tô só de nada, Mas eu sei o meu sonho e sei que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse, aí ele seria um humano ah, peraí, nesse vídeo que tá faltando Aaaaaaah! Thank oh